Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV, a nossa roda de conversa que esse ano mudou para as terças-feiras, né? Então, sempre na terça-feira, a partir aproximadamente de 19 horas, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas em torno das 19, a gente tá entrando ao vivo, tá? É, daqui a pouco, eu vou anunciar o tema de hoje. Nossa convidada aqui de hoje, que não é bem uma convidada, porque ela já é da <risos> casa, né? É da organização do PCB aqui em Campinas. E, mas ela costuma participar mais nos comentários, né? Hoje está aqui na, na, na live, na nossa Meu transmissão. Mas antes de anunciar, eu queria dar alguns informes enquanto o pessoal está chegando. Estou vendo que já tem quatro pessoas online. Entrou a quinta pessoa agora. Queria pedir para vocês que compartilhem essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível para que a gente consiga aumentar o número de matrículas nos nossos cursos nesse ano, tá? É... Bom, essa... Primeiro um recado, né? um recado importante antes de, de, de abrir nossa conversa aqui. A Paula vai postar aí na nossa caixa de comentários daqui a pouco a nossa conta para depósito. Nós temos um PIX, que é o nosso CNPJ, e nós temos uma conta também no banco, para quem preferir fazer um TED ou um DOC, a moda antiga, é, sintam-se à vontade. A gente pede doações porque os boletos continuam chegando, né? A gente tem que pagar ainda aluguel, energia elétrica, todos os gastos que a gente tinha antes da, da, da quarentena continuamos tendo, com uma diferença que agora algumas atividades presenciais que arrecadavam recursos para o CCV não acontecem mais nesse momento, né? A gente deu uma, uma parada. Então, a aventura gastronômica, o próprio, o sebo, o bazar, o brechó, enfim, uma série de, de fontes de, de arrecadação que nos ajudavam a pagar as contas, nesse momento não são viáveis, né? Então, a gente, nesse momento, mais do que nunca, sua doação é importante e a Paulinha daqui a pouco vai botar aí no, no, nos comentários tanto a nossa conta para depósito, TED ou DOC, quanto o nosso CNPJ. Através do nosso CNPJ você consegue fazer um PIX, que é mais prático e super fácil de fazer, tá? Bom, era isso inicialmente que eu tinha de, de aviso. Nossa roda hoje vai ser curtinha, estamos com tempo é, limitado aqui, mas vai dar tempo de de conversar tudo que a gente tem para conversar. É... O tema de hoje são os novos cursos do CCV, novos cursos que esse ano são virtuais, por conta da quarentena. Nós estamos aqui hoje sem máscara, porque está cada um na sua casa, né? mas estamos respeitando no CCV todos os protocolos sanitários, em especial porque aqui na cidade de Campinas estamos vivendo uma situação caótica, né? com uma fila imensa. A última vez que eu olhei, mais de 190 pessoas na fila aguardando por um leito, tanto leito de UTI quanto leito de internação comum. E, enfim, fizemos uma roda aqui sobre isso. Né? Então, a gente respeita aqui todos os protocolos sanitários e as nossas atividades, nesse momento, são virtuais. Isso, por um lado, é ruim, porque a gente preza pelo ensino presencial, pelo contato com as pessoas, o calor humano. Mas, por outro lado, é legal porque tem permitido gente do Brasil inteiro participar. Curso de História da África que já começou, já teve três aulas, né, Anselma? E já, já é um curso que tem gente do Brasil inteiro, do Maranhão, do Norte, do Nordeste, do Sul. Tá muito legal. Então, vale a mesma coisa para os cursos que a gente vai anunciar aqui hoje. Essa é uma promessa que nós estamos cumprindo aqui, porque a Anselma ficou de vir aqui falar sobre os cursos que ela está coordenando e que vão começar... Agora, um começa a partir do mês que vem, que já está aí, né? Hoje é dia, dia 30, ou Semana que vem. Semana que vem, né? E, então, já tem um para começar semana que vem e tem um outro no mês seguinte, tá? Então, é isso, gente. Agradeço é, quem está acompanhando, ajudem a compartilhar. E nossa conversa aqui hoje é com a Selma Salles, que vai coordenar dois cursos que vão acontecer no CCD, e no nosso papo de hoje, aqui a Anselma vai falar um pouco sobre esses cursos, tá bom? Anselma, boa noite, fique à vontade aí para dar os informes para a gente. Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, bem pessoal que acompanha sempre aí as rodas. Então, o assunto hoje, é, embora muitos... Né, é, já tenho visto no site, né, o um informe sobre os cursos, seria eu falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as propostas desses dois cursos, né, um que se inicia aí em breve, no dia 7, né, na quarta-feira, à noite, das 19 até às 22, né, no site está marcado 21 e 30, mas não tem problema, porque às vezes o debate se estende um pouquinho, né, é, principalmente num tema como esse, literatura palestina, eu, é, que tem como objetivo esse curso, né, analisar a autoria, né, de três escritores muito importantes, duas escritoras e um escritor muito importantes da literatura palestina moderna e contemporânea, né, é, a literatura árabe por extensão, né, é, para fazer, né, através da análise dessas obras que serão divididas em quatro aulas, né, no curso, reconstruir esse percurso histórico e político da Palestina. Então, a primeira aula que é com a professora Ashan Sadik Adibeirat, ela é da Federação Palestina, ela estuda é, literatura Palestina, no Departamento de Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela vai ministrar a primeira aula, falando a respeito do contexto histórico e político da Palestina. E na segunda aula, ela vai apresentar o poeta é, Mahmoud Darwish. O Darwish é um poeta da geração... É, de 60 né considerado aí a, a fase da literatura Palestina de 67 a 93 é, em que se inclui também a outra poeta que vai ser é, cuja obra vai ser é, apresentada na terceira aula do curso pela professora Soraya mislé é, então esse poeta ele nasceu na Palestina, em 41, ele morreu em 2008. A Fadwa Tchukan, que é a poeta que vai ser é, apresentada na terceira aula pela professora Soraya Mislé, ela também é contemporânea né, da, do Mahmoud Darwish. ela é um pouquinho mais, é, mais velha, né? ela nasceu em 23 e morreu em 2003. Então, qual vai ser a característica dessas, dessas primeiras obras. Né? Então, a primeira aula ela vai tratar desse contexto histórico e político né, da Palestina, pela professora Ashian, é, que vai né, situar aí, historicamente a obra desse autor e dessa autora. Né? Então, caracteriza-se essa primeira fase, pelo fortalecimento dos vínculos entre as várias comunidades palestinas nas décadas de 70 e 80, né, ou seja, depois da Narba, né, dizer, a catástrofe, conforme é chamada a fundação do Estado de Israel, que empreendeu aí uma, um destino trágico né, aos palestinos, e como consequência a ascensão da resistência palestina. Então, esse, esse, essa autora, Fadwa Tukam e o Mahmoud Darwish, eles vão apresentar em seus textos muito desse contexto aí da organização da resistência palestina. Eu tô até aqui com a camiseta, com os versos aqui do Mahmoud Darwish, eu não vou ler em árabe, tá? Então, mas significa: Para onde voarão os pássaros depois que o dia amanhecer, né? Então tem a, a inscrição toda aqui. E a minha aula, que vai ser a última do curso, é uma autora contemporânea, né? A Hulud Hamis. Ela nasceu em, em 75, né? ou seja, ela é uma mocinha, tem quase a minha idade, porque eu nasci em 74. É, ela é uma escritora contemporânea, então essa fase que compreende aí a, a, a poesia, quer dizer, o, o, o romance, Raifa né? Fragments, quer dizer, Fragmentos de Raifa, que é uma cidade importante da Palestina, é, ela vai abranger essa questão da dispersão da identidade num território ocupado, né? É Por isso, Raifa Fragments, né? o fragmento ele é uma questão interessante aí, que vai ser tratada na aula, né? E uh, a questão eh, também da forma como essa literatura contemporânea, palestina contemporânea, ela é uh, distribuída, né? Então, é, é assim, difundida. Então, nessa fase que abrange a literatura da Huludamins, então, existe a questão de outros suportes, né, a internet, a, a, a, a literatura que é mais difundida dentro dos centros acadêmicos também, da universidade, ela mesma estudou é, literatura inglesa na Universidade de Haifa, é, lá na Palestina, ela é feminista, então são outros temas que são trazidos, né, para o escopo aí da questão da literatura palestina. Então, esse curso, ele se inicia no dia 7, né, então vamos ter aí esse apanhado claro que há muitos outros autores e autoras, né, mas nós selecionamos esses três, né, eu digo nós quem, eu organizei a estrutura do curso, né, a, a, as professoras foram convidadas, né, a Soraya Misley também é doutoranda lá do programa de estudos árabes da USP, onde eu concluí o meu doutorado também, eh, em que no mestrado eu estudei literatura palestina, e no doutorado eu estudei a, a literatura egípcia, né. Então, a uh, serão né, é, recortes né, de três autorias muito importantes que recobrem um período histórico aí significativo da literatura palestina, né, desde a moderna né, até a, a contemporânea. É, o curso Relações Étnico-Raciais e Memória, que se inicia em maio, né, é, ele, ele foi pensado... É pelo seguinte, são literaturas contemporâneas, né, de autoras, aí são só autoras, né, quatro escritoras, muito premiadas, né, são obras muito importantes que abrangem a questão é, das relações raciais, étnico-raciais, e também a questão de gênero, ela é bastante preponderante, nesses quatro escritos. Então, o curso inicia no dia 19 de maio com Becos da Memória, né, da Conceição Evaristo, é, foi publicado em 2006, né, também é interessante, né, porque é uma obra em fragmentos, né, é um romance, que ele fala da trajetória, né, da família da Maria Nova, né, e, e o, o, o espaço, né, uma favela que foi é, ela, ela foi é, alvo da, da urbanização, quer dizer, ela foi é, de, é, desmembrada, destruída, né? Para passar lá em Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, né? Então, é mencionado bastante aqui na obra essa questão do espaço, né? Essa destruição do espaço e a questão é, social dos moradores daquele lugar, né? perpassando por várias adversidades, a violência de gênero, a violência racial, né? Então, essa questão bastante é, presente aí é, é, na história dessas pessoas. E a questão, né, memória, né? É, aqui, dois dos livros aqui do, do curso Relações Étnico-Raciais Memória trazem o, o termo memória, né? Então, são lembranças que, que ela traz desse passado e que reverberam ainda no presente, né? Então, a segunda obra, do, no, a da aula do dia 26, é um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, né? É um livro bastante volumoso, né? Eu vou te mostrar aqui. Né? Um livro maravilhoso. Então, ele fala da trajetória da... Da Kende, né? desde que ela foi sequestrada no continente africano. Né? Tudo que passou é, com os seus familiares. Né? Então, um defeito de cor. Então, é, é também um romance memorialístico dessa trajetória do horror da escravidão. Né? A, segunda, a terceira obra do curso, que vai ser no dia 2 de junho, é O Racismo no Brasil e Afetos Correlatos da Cidinha da Silva, uma escritora mineira, é, radicada em São Paulo hoje. Esse livro está esgotado, tá? Eu entrei em contato com ela para tentar comprar uns exemplares, para presentear algumas cursistas, <risos> é, mas está esgotado. Né? Então, ele é um livro que tem... É, é, é um estilo prosa jornalística, é muito interessante, em que ela comenta fatos da atualidade, né? Quer dizer, ele foi lançado em 2013, né? Tem aqui a dedicatória dela para mim, né? É uma grande amiga, Cidinha da Silva, grande escritora, bastante premiada. Então traz uma temática bastante atual aqui das questões né? do, do racismo. É... Nesse, nesse período aí da primeira década do ano 2000. E por fim, a última aula, né, traz também na sua, é, no seu título a memória, né, Memórias da Plantação, que vai ser a aula do dia 9 de, de junho, e lá né, é, Grada Quilomba é a única autora estrangeira, né, ela é portuguesa, mora na Alemanha hoje, então esse livro também é interessante, claro, todos são é, é, no, no que se refere à abordagem, né, de questões raciais aí por meio de escritos, né, então tem um título aqui que é muito interessante, que é uma coisa muito, né, é, políticas da pele, bom, mas para mim você não é negra, ou por exemplo aqui alguma coisa muito, né, que, que, né, a questão racial. As pessoas costumam tocar no meu cabelo. Com licença, você lava o seu cabelo, né? É interessante, né, Adriano, que eu lembrei daquele, daquele rapaz, né, que a gente conheceu, e quando perguntaram para ele, ué, como é que você lava o seu cabelo? Ele tinha um dread, né? Mas perguntaram para uma amiga também que, que usa trança. Ele, olha, eu vou ao box, no banheiro, eu abro aquilo que se chama torneira, pego, né, shampoo... Eu passo, aí a água cai, faz aquela espuma, e aí, né? Eu enxago, enxago bem, né? Para não ficar resíduo do shampoo, tal. Então é assim que eu lavo meu cabelo, né? Então é interessante né, que ela, ela traz essa questão do mistério do cabelo é. e a questão do colorismo, enfim, memória, né? E relações étnico-raciais, quer dizer, todas essas questões atuais, né? Colorismo agora cancelamento né? que, que que perpassam aí a atualidade elas são conduzidas nesse fio da memória né quer dizer são questões que não surgiram do nada né elas têm aí o seu o, o seu referencial histórico quer dizer né? elas são resultado de um processo histórico né discursivo que ainda mantém-se na memória no imaginário popular enfim né? é, são representações da negritude, da raça, então é isso, gente, os cursos vão abordar, é, é, esses de literatura serão, né, to, todos, assim, é, eu, eu tô falando por mim, né, as professoras no, da literatura palestina vão ter ali a devida organização delas, então são impressões, né, minha, como é, leitora, né, é, como analista de literatura, né, que eu sou, é, que eu vou dividir com, com quem estiver fazendo o curso, né? É, é, seria essa, essa, a proposta é essa interação, né? Com essas obras, com esses escritos. a gente pensar Legal. aí. Muito bom. Então, é, aproveitando aqui a indicação do site, né, Selma? Ccv.org.br. Lá no site tem tudo sobre o curso de relações étnico-raciais que começa dia 19 de maio, e tem sobre o curso de literatura palestina que começa dia 7 de abril, que já é na semana que vem, né? Então, literatura palestina começa semana que vem, e o de relações étnico-raciais e memória começa no, no mês seguinte, no mês de maio, tá? Dois cursos, um começa quando o outro, logo que, na semana seguinte que o outro termina, então dá para participar dos dois. Eu vou fazer esse curso de literatura palestina, inclusive vou fazer um curso intensivo para aprender todas as pronúncias. <risos> a Selma se comprometeu. E é... e é isso, os dois cursos, eles têm uma taxa de 30 reais, né, Selma? É, que é, ajudar, é uma ajuda de custo, né, para manter o CCV. Os professores são voluntários e é um trabalho que a gente faz pela causa, mas a gente tem essa taxinha que é para ajudar a manter o espaço, pagar a internet, pagar a sala de Zoom que a gente usa e tudo mais, né? Mas se por acaso alguém que estiver assistindo não tiver esses 30 reais, faça contato e, e que dá para a gente conversar, tá bom? Não deixe de fazer o curso por conta de não ter esse recurso. E, e é isso. Eu vou ler alguns comentários aqui antes da gente caminhar para os finalmente. Tem um Boa Noite da Paula, que aparece como um comentário CCV, mas eu sei que é da Paula. Boa noite, Paula. Obrigado pelo, pelo, pela produção técnica, de sempre. É, tem um comentário aqui da Wanda Conte, ó, que ela vai dizer, caríssimos Anselma e Adriano, boas noites, alegria de assistir, saudações socialistas e vermelhas de esperança. Tem também aqui um outro comentário da Wanda, que ela pergunta se a gente já falou do curso... De literatura palestina, né? E aqui, um o site, o endereço de site que a Paula postou nos comentários. Aí tá é só entrar na caixinha de comentários para acompanhar. Agora, a Paula comentou com o nome dela mesma, <risos> espertinha, espertinha. Bom, obrigado, Paula, pelo apoio de sempre. É, a Wanda também coloca aqui, ó. Não seria bom dizer. Em que pensamos que estes cursos podem auxiliar na vida hoje? Legal, boa pergunta, Wanda. Eu vou passar, devolver a bola para a Anselma, para ela ir concluindo sobre os cursos. A roda de hoje é uma roda muito rápida, porque a Anselma tem um outro compromisso na, na sequência, mas ela se comprometeu com a gente de vir aqui para dar informes sobre esses cursos que ela vai coordenar. É uma participação especial, a gente agradece muito a Anselma, tá? E todas as informações estão no site, então, se ficar faltando qualquer informação, está no site. Essa roda vai ficar é, na nossa fanpage, então, se alguém perdeu o começo, por exemplo, a fala da Anselma sobre o curso de literatura palestina, dá para voltar e, e assistir depois, tá? E ela fica no ar. Então, quem quiser compartilhar, compartilhe, para que chegue ao maior número de pessoas, para que a gente aumente o número de matrículas. O curso de História da África está com quantas pessoas, Anselma? Mais de 60? 66. 66 pessoas. pessoas no curso de História da África. A gente espera a mesma adesão no curso de Literatura Palestina e no curso de Relações Étnico-Raciais e Memória, tá bom? Então, vocês estão acompanhando aí, ajudem a divulgar. E tem os, os, os cards sobre esses cursos na, na página do CCV, ajudem a compartilhar, tá bom? e tem uma, uma fala aqui também do Sebastião Lima, ó. boa noite meus amigos socialistas, boa noite Sebastião, seja bem-vindo, e eu vou devolver a bola para a Anselma fazer as conclusões aí, é, sobre, em especial essa pergunta da Wanda sobre a importância desses cursos para nós, né, no que, que eles podem nos auxiliar hoje em dia, é isso. Vamos lá, Anselmo. Obrigada, Wanda, pela pergunta, Wanda, queridíssima, muita saudade, super beijo, a Wanda está toda terça aí com a gente, e demais outros momentos, né, Wanda? Então, justamente essa, a importância é essa, no aspecto, por exemplo, das relações internacionais, a gente compreender aquele contexto histórico, né, dos anos, do final dos anos 40, né, a essa, essa passagem, anos 50, 60, 70, 80, todo esse conflito israelo-palestino, né, que reverberam aí é, no, no, mundo, no mundo ocidental, né, as alianças, ou as guerras que houve, e como isso se é, materializa hoje nas relações que estão postas naquele espaço, específico, né, as coisas não estão resolvidas, o povo palestino é muito massacrado, inclusive nesse contexto da pandemia, né, eu acho que a professora é, Ashian vai falar bastante sobre isso também, né, trazer para a atualidade esse drama aí da, do Estado ocupado, né, então é importante para a gente entender essas relações é, atuais aí naquele contexto específico. Relações raciais, é, é, embora a gente saiba, né, é, toda a, a questão histórica, né, do Brasil, a, a, a, a partilha da, da África, a luta pela, do continente africano, né, as lutas de libertação do continente, então é importante... É, o que essas autoras trazem né, é justamente como isso tudo né, se materializa nas relações sociais atuais, envezadas pela raça, né, como isso ainda é muito presente e as interferências que existem nisso, né, quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, como a mídia, a educação, o sistema de saúde, né, hoje nada mais do que nunca, né, mais do que nunca a gente observa isso, quem são as pessoas que são mais vitimadas aí, quer dizer, né, é, é, que é pela pela pela pandemia, né, em termos de vulnerabilidade social mesmo, né. Então essa questão para entender as nossas é, relações aí, né, é, permeadas pela pela raça. Então é nesse sentido que que o curso, né, os cursos, né, tendem a, a a levar né, a, a, esse, a esse diálogo, a essa reflexão. Legal. Muito bom. Acho que é isso. A Wanda está aqui agradecendo. Ó. Muito grata. Beijos. Beijão para você, Wanda. E... É isso. Queria agradecer muito a Anselma por estar com a gente aqui. Ela vai dar aula agora na sequência. E... Então, ficou super corrido, mas eu acho que está dado o recado... Porque a gente queria, era isso mesmo, divulgar os cursos. A gente se comprometeu a fazer isso e a promessa está paga, né, Anselma? Então, Acho muito obrigado sim. por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E na terça-feira que vem, em torno de 19 horas, a gente volta com mais uma roda de conversa. Curta a nossa fanpage, acompanha lá as nossas publicações. A gente vai divulgar a próxima roda, o tema e o convidado lá. E toda terça, 19 horas, estamos por aqui, tá bom? Anselma, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Valeu, até mais.